E, galera, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem aprimorar os seus dos desenhísticos? Ou vocês não sabem desenhar? quer aprender do zero. Bom, eu conheço um curso muito da hora que é o curso desenhando sem dom. Cara, você vai aprender a desenhar através de vários módulos. É O professor lá, ele diz né, que para você desenhar você não precisa de dom. Você pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender a desenhar e chegar nesses níveis aqui. Cara, o mano, ele manja muito. Ele faz desenho realista. Você vê isso aqui. Você pensa que é uma foto tirada. Mas não. Isso aqui é um desenho. Tá entendendo? Se você se interessa, cara. Aproveita que tá em promoção. Viu? A promoção tá acabando. Ainda tem três dias, então se você quer participar, você quer aprender a desenhar, corre lá, compra esse curso que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. Bom, galera, e todas as curiosidades, lembrando aqui que elas foram tiradas da Wiki de Ben 10, ou seja, tudo aqui para provar que é real, tem uns links para mostrar aqui Tais diretores falaram isso, por exemplo, Duncan Roleal falou uma curiosidade, tem lá o link mostrando o Drake, J. White, o Macduff, McDuff, o Matt Wayne. Fora que tem uns links também mostrando que tais citações aconteceram em episódio X, em episódio Y, entendeu? Então pode confiar. As curiosas aqui são 100% verídicas Então, dito isso, vamos lá hum, O recém-alien feito pelo Thomas Perkins O Ligun, inclusive eu fiz um vídeo Mostrando esse alien e também o outro Alien feito pelo Thomas Perkins, que foi o Esqueleto. Vou deixar aí no caso se você não viu O vídeo que eu falo deles dois Bom, o Ligun é uma homenagem ao Gilman Que ele é uma criatura fictícia do filme de 1954 Creature from the Black Lagoon E também as suas sequências Mas para você ter ideia, esse filme foi a primeira Obra cinematográfica do mundo Que incluiu um monstro marinho, Para ter noção até o Moncho do Pântano, que é um filme muito antigo e também é bem conhecido Ele foi inspirado nesse filme aí E o mais curioso ainda é que esse moncho é originalmente BR Sim, cara, ele é brasileiro é Aqui ele nasceu e foi criado na Amazônia e o filme também foi gravado lá Então, como em Ben 10 as mitologias são áreas na maioria esmagadora dos casos é de se falar que o Legum, ele seria um alienígena com aparecimento no Brasil, por assim dizer. Um alienígena, querendo ou não, tem inspiração no Brasil. Muito da hora é isso, cara. 2. O nosso querido diretor de Ben 10 Força Supremacia Alienígena, da Wayne Macduff, ele foi para a escola de cinema de Alex Winter, que ele dirigiu Ben 10 A Corrida contra o Tempo e Ben 10 vaso Alienígena, os dois filmes live action da nossa franquia. 3. O fantasmático de 11 anos apresentado pelo Derek é diferente do fantasmático do Ben de 10 anos apresentado em flashbacks no quadrinho Down in the Dumps. O do Derek ele não tem as correntes cinzas, ele não tem a mancha preta na cara e também o olho dele é verde e não rosa, né? tentando ficar mais próximo do fantasmático que era no clássico, mas é claro no design aí de Ben 10 Omniverse. Ambas as ações, elas são oficiais, mas elas não são canônicas. Caso a do quadrinho fosse real, a explicação que todos já estão cansados de saber né é que dá a lógica para o fato deles terem correntes cinzas desde essa época do episódio A última risada, é porque os sapos celestiais alteraram a realidade, né? A gente sabe, essa explicação sempre, falando, todo, todo o vídeo eu falo isso praticamente, deve né, já estão careca de saber. 4. O mito Duncan Roleal, co-criador da série, ele falou que os diretores não decidiram oficialmente se o Papai Noel é real no universo Ben 10, mas o Sr. Dingles, ele definitivamente acreditava isso Antes da sua morte. Curiosamente, o Thomas Pergas ele fez armas baseadas em Natal. Que são aliens, eles são oficiais, mas não canônicos. Eu fiz um vídeo falando sobre eles, se não lá no ano passado. Eu mostrei ele lá detalhadamente, mas se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no card e eu vou falar um pouco sobre esses aliens aqui, né? No caso, tem aí o Cringel de Summoner, que ele é baseado no próprio Papai Noel, e o Jack de Freeze, que ele é baseado nos seus elfos. Então, se a gente seguir mais uma vez a vibe que, que em Ben 10 as mitologias são aliens, na maioria esmagadora dos casos. Se esses aliens fossem canônicos, o Papai Noel seria uma lenda vinda desse alien. Além, de, é claro, o São Nicolau. Inclusive, hoje é dia do São Nicolau, muita coincidência isso, né? Falando dele no vídeo, hoje é dia dele. Caraca, velho, que doido. 5. O Derek, junto com seu amigo Daimuth, em uma das vezes, ele já remodelou duas vezes o design do acelerado para fazer igual ao Xixita. O mascote do Cheetos, cara, por isso que eu tava achando muito igual Quando eu via esse bicho aqui quando era criança Quer dizer, mano, ele, esse é acelerado aí, o visual da um Universo Tá muito familiar a um outro personagem, não sei não Mas agora a gente sabe quem é 6. O Derek também já fez o pior com roupas natalinas Pois é, galera, eu posso ser um alien inútil Considerado aí pela maioria de vocês Mas pelo menos eu sirvo pra entregar presente nessa jossa 7 Galera, agora essa aqui é a curiosidade mais surpreendente. É tão surpreendente que esse alien foi adicionado no um Amino com uma lore própria, né? O link vai estar aí na descrição para vocês conhecerem. Que, sim, eu tô falando dele. Kei Joshu. O Kejashu é uma transformação alien que o Derek fez de um Pikachu feito de queijo. Mano, genial isso. Né? Mesmo sendo um, um joke alien, né? uma piada esse alienígena, é interessante de pensar em um Pokémon transmutado com queijo, que ainda assim poderia estar no Omnitrix. 8. Ao projetar versões do Coraça, do Areal e também do Cobra, o Thomas Perkins ele não sabia se os escritores eles tinham alguma ideia desses futuros alienígenas fariam já que tudo que eles tinham na época era só os nomes deles. Daí ele foi ousado, né? E ao contrário da descrição que o Ken ele falou lá no episódio de Ken 10, o Perthes, ele fez o coraço como um Pio Bug, tá ligado? Porque ele percebeu que a franquia não precisava de um outro alienígena um tartaruga, já que já tinha o Tartagira. Daí o Perthes, ele não sabe ao certo se o Cobra teve ou não a intenção de ser igual ao serpente, a cobra que anda como homem, né? Eu sou o serpente, a cobra que anda como homem. se eu te chamar de... Atropelado a cobra que não passou nem do meio da estrada Mas que seria legal assim Anteriormente eu imaginava que realmente o cobra Ele não tinha nada a ver com serpente, tá ligado? Eu imaginava uma coisa totalmente diferente Só que aí depois quando eu pensei Não, mas acho que faz sentido ser o um serpente Aí... Chegou aí o visual oficial dele e não tem nada a ver com o serpente realmente, né? Então, o Thomas Perk com esse pensamento, né? Ele decidiu fazer diferente e eu gostei do resultado final. Já ao desenvolver o areal, o Thomas Peck, ele, ele tentou evitar retratá-lo como uma versão alienígena do Homem-Areia. Deixou ele num visual assim, mais original. Só que tem gente que fala que ele parece o gosma, só que de areia. Não, não acho muito isso não, mas vai é opinando cada um, né? Nove, o Derek ele já, já comissionou um quadro com toda a família Vriddle presente nele, incluindo o próprio Decago no Vriddle, a transformação Vriddle do Ben. 10. o Imungoraptor, que é a versão do Enormossauro do Kevin do reboot, ele é semelhante ao Kaiju Godzilla da série Torro Monster, pois ele tem espinhos nas costas que descem por sua coluna e cauda, então ele pode disparar rajas de energia poderosa da sua boca, ele compartilha a primeira característica com o Enormo do Reboot é lógico, e a última com o Enormo Saur Omni Kicks. 11. O Kevin Monstro aí um amalgamado de aliens que apareceram no Reboot. E devido ao fato de todas as pás alienígenas terem uma coloração mais arrochada, né, mais arroxeada, o braço do vírus, né, que é a versão dele do Ultra T, esse parece mais com o Ultra T do Ben, né, afinal o Ultra T do Reboot é da cor roxa. 12. O Duncan Royale, ele diz que foi tentado muitos combos, né, ao decidir o esquema de cores do Ultra T Antes de escolher o roxo E tem um dos quadrinhos aí que ele tem um esquema de cores semelhante ao da sua contraparte da série original Mas curiosamente a sombra azul ainda era mantida 13. O nome Piscis Volans é bem contraditório se você for ver Por causa que o nome vem da constelação conhecida como Volans, a abreviação de Piscis Volans E representa um peixe voador Isso é curioso, afinal sabemos que o aquático é um alien peixe que não voa Quando você quiser, Tennyson Calma, eu tô tentando escolher o um que voa Você ainda não aprendeu a mexer nisso? 14. De acordo com o Matt Wayne, existem coisas que permitem que o Pisces Volans sobreviva sem água por mais tempo, como pílulas de oxigênio e, obviamente, o respirador que o nosso aquático, infelizmente, não tem. Ah, isso não é justo. Tá brincando? 15. No episódio Ataque onde eles moram, a Gwen ela conseguiu se libertar fisicamente das amarras que eram supostamente tão fortes quanto o aço. <risos> oh, Gwen, Gwen, Gwen, Gwen, Gwen, Gwen. Está gastando suas energias meus elásticos são que nem aço. Mostrando que ela tem atributos físicos superiores aos humanos graças à sua parte anodita 16. Como um agente secreto o Tetrax aprendeu muitos códigos secretos de anulação para centenas de sistemas de segurança. Isso foi confirmado aí através da edição pop-up 17. Também confirmado pela edição pop-up, o Vilgax é responsável pela destruição de cinco planetas e pela criação de um buraco negro. Por isso que ele é tão temido, né, galera? 18. O que o Leander na verdade usa é uma armadura prototec. E como confirmado pelo Derek, ele também serve como traje de contenção. 19. Existe apenas um nullificador compartilhado em todo o cosmos, por causa que é dito que o nullificador é uma dimensão alternativa que não faz parte da ramificação do time stream. Assim, é possível que o nullificador do reboot e do clássico tecnicamente sejam o mesmo. 20. Em Ovos Grátis, o Arraia Jato ele voa pela cidade com um, o raio né, que foi convertido em uma versão menor com alças em torno de seu peito e ele transforma todos os dragões em galinhas. Juntamente com a evolução acidental da inteligência do xerife para níveis sobre humanos. Aí, como foi referenciado de maneira icônica no episódio, é se pensar que era um evento importante, né? E que poderia aparecer depois com seres humanos super inteligentes Toda vez foi um evento pequeno e nunca mais foi mencionado Cara, ó, tá vendo o desperdício aqui, galera? Para é pra eles fazerem tudo um lançar, um uma trama assim né? Envolvendo esses humanos super inteligentes, alguma coisa, tá ligado? Mas eles, não, eles só deixam pra lá, tá entendendo? É isso que eu fico triste em Ben 10, Eles têm muita coisa pra mostrar, só que eles acabam por não mostrar Ficam uma coisa muito episódica, tá entendendo? Nunca mais eles falam daquilo ali isso é meio pai, né? É triste, mas fazer o que, né, galera? Vai que no novo Ben 10 eles pegam uma ideia parecida, não sei, né? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se puder, seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau.